Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um exemplo de integral definida. Para isso, vamos observar esse gráfico de y igual a f que temos aqui. Observe que temos aqui algumas regiões sombreadas, e em cada uma dessas regiões temos um número. Cada um desses números corresponde à área entre a curva e o eixo x. O que vamos fazer aqui? É é calcular algumas integrais utilizando essas informações aqui do gráfico e algumas propriedades de integrais definidas. Vamos começar aqui com o um primeiro exemplo. Vamos dizer que a gente queira avaliar a integral definida indo de menos 4 até menos 2, de f de x, dx, mais a integral definida indo de menos 2 até zero, de f de x, dx. Pause esse vídeo e veja se você consegue avaliar toda essa expressão. Nessa primeira parte, aqui da nossa expressão, temos a integral definida de -4 a -2 de f dx dx, ou seja, estamos indo de x igual a menos 4 até x igual a menos 2. Sendo assim, isso aqui pode ser avaliado como a área entre a nossa curva e o eixo x, mas nesse caso o valor vai ser negativo, porque a curva está abaixo do eixo x. Podemos tentar estimar isso com base nas informações que foram fornecidas, só que o problema não forneceu exatamente esse valor, e também precisamos descobrir o restante da expressão, em que aqui temos a integral de -2, a zero de f dx dx. Então, isso aqui vai ser essa área. Se você está olhando para a soma de duas integrais definidas e observa que o limite superior aqui é o limite inferior aqui, você provavelmente está pensando em algo. Ou seja, que isso é a mesma coisa que a integral definida indo de x igual a menos 4 a x igual a zero de f dx dx. Isso é uma das propriedades de integração. Se o nosso limite superior aqui é igual ao nosso limite inferior aqui e estamos integrando a mesma coisa, você pode mesclar essas duas integrais definidas dessa forma. Assim, isso vai ser toda essa área aqui. Mas como estamos abaixo do eixo x e a acima cima de nossa curva, a integral será o negativo aqui dessa área. Sendo assim, isso vai ser igual a menos 7. Vamos fazer outro exemplo aqui agora. Vamos supor que você estivesse andando na rua e aí alguém do nada te parasse e te perguntasse: Olha, aqui temos um gráfico. E qual é o valor da integral de 0 a 4 de f de x, dx mais a integral definida de 4 a 6 de f de x, dx? Pause esse vídeo e tente fazer isso. Bem, mais uma vez, essa primeira parte bem aqui vai de zero a 4. Então, corresponde a essa área aqui. Aqui temos 5, mas aqui precisamos subtrair essa área porque ela está abaixo do nosso eixo x e acima da nossa curva. Não sabemos exatamente quanto é isso, mas, felizmente, também precisamos somar isso com essa outra integral. Sendo assim, também vamos de 4 a 6. Então, também precisamos considerar essa área. Mais uma vez, quando vemos dessa maneira, podemos ver que essa expressão vai ser equivalente a integral definida de 0 a 6 de f de x, dx. E, mais uma vez, mesmo que você não tenha visto o gráfico, você saberia disso, porque em ambos os casos você está obtendo a integral definida de f dx de dx. E nosso limite superior aqui é o nosso limite inferior aqui. Assim, mais uma vez, somos capazes de fundir as integrais. Mas, enfim, isso aqui vai ser igual ao quê? Bem, nós temos essa área aqui, que é 5, e também temos toda essa área aqui, que é 6. Isso foi fornecido. Mas como essa área está abaixo do eixo x e acima de nossa curva, quando avaliarmos essa área aqui como uma integral definida, ela precisa ser considerada como menos "-6". Assim, temos que a integral definida vai ser igual a 5 positivo menos 6, e é igual a menos "-1". E terminamos. Eu espero que você tenha compreendido direitinho esses exemplos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!